são 8 horas e 31 minutos, começa mais uma edição amanhã. Muito bom dia para você, é terça-feira, 29 de março. Olha o mês de março aí, ó, dando adeus, última semana desse mês. Um excelente dia para você e vamos que vamos, já dando aquela espiadinha em como tá o tempo hoje. Olha, pela manhã o céu deve ficar nublado e há previsão de chuva de acordo com os meteorologistas. A gente tem imagens aí da cidade de Campinas ali no São Gabriel, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais aí também sobre a previsão do tempo e agora imagens ali da rodovia Dom Pedro, quilômetro 138 da rodovia Dom Pedro, bem ali na altura do trevo com o tapetão, acesso ao distrito de Barão Geraldo, nos dois, nos dois sentidos, o trânsito fluindo bem aí nessa terça-feira e além das informações você sabe do trânsito e também do tempo, você vai ver hoje também. Madrugada violenta. Em Limeira, um homem de 57 anos morre depois de perder o controle do carro e invadir uma área verde. E a alta no preço dos alimentos tem feito muitas famílias mudarem os hábitos de consumo. Uma alternativa que tem atraído cada vez mais consumidores são os produtos com datas próximas ao vencimento. Ajuda bastante, né? A questão financeira não tá fácil não, mulher. Tudo que a gente puder economizar, principalmente na alimentação... E tem também as notícias esportivas aqui no Edição Manhã. Inter de Limeira se despede da disputa do Troféu do Interior 2022. E você já ouviu falar em pet Censo? Pois saiba que existe, viu? No Edição Manhã de hoje você vai ver uma pesquisa que mostra as raças e os nomes de cães e gatos preferidos dos brasileiros. Ajuda as pessoas a, a entenderem ali quais são os principais nomes que estão sendo colocados no Brasil. Então a gente traz ali um, um mix muito grande de opções e isso ajuda a pessoa na hora da escolha. César, a partir de agora, aqui no Edição Manhã. E a gente dá início com as principais notícias dos principais jornais do país, também da nossa região. Vamos às manchetes do dia, destacando primeiro aqui o R7, que traz a seguinte manchete importante, olha. Bônus salarial é pago hoje a 1,6 milhão de trabalhadores nascidos no mês de novembro. Seguimos agora com o destaque da Folha de São Paulo, escândalo derruba Ribeiro do MEC. Vamos também tratar desse assunto ao longo do Edição Manhã de hoje. O Estado de São Paulo, Bolsonaro, Demite Silva e Luna e Adriano Pires, assume Petrobras, várias mudanças aí no setor político, na política brasileira. Correio Popular agora trazendo aqui para a nossa região, eles trazem a seguinte manchete. Dário suspende o projeto da Indec que abarrotará... A cidade com radares. Mudanças de planos então, ali para Campinas. Jornal de Piracicaba: com três dos quatro zagueiros lesionados, 15 precisa vencer para seguir rumo a um. Um, né? A série. Então a gente também vai falar sobre esses assuntos depois com o Júlio César no nosso bloco aqui de esportes. Porque agora a gente vai mudar de assunto. Eu quero chamar sua atenção porque a gente vai começar a falar aqui dos casos de polícia que movimentaram a noite de ontem e também a madrugada de hoje. E a gente começa falando de um gravíssimo acidente de trânsito com vítima fatal que foi registrado nessa madrugada na cidade de Limeira. Veja só. Eles nos surpreendem a cada dia. E a gente faz questão de trazer essas imagens para você para exatamente dar mais leveza para o seu dia. É isso que a gente deseja também aqui no Edição Manhã. E assim, com todos esses exemplos, lindos, tem cachorro, tem ave, tem tudo, né? A gente deseja pra você uma excelente terça-feira. Lembrando que amanhã às oito e meia a gente tá aqui posicionado a postos pra levar pra você as principais notícias do seu dia. Eu te espero. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau.